Vou tirar fotos com bolas de sabão e vocês vêm comigo e depois vamos editar as fotos para sobressair os azuis e rochas e verdes e rosas e É das coisas mais bonitas que eu já vi. Se vocês quiserem ver como é que eu tiro fotos a bolas de sabão e como é que eu as edito é só continuar a ver e espero que gostem. A primeira coisa que nós vamos precisar é destas coisinhas. Não sei se vendo no Brasil, mas aqui encontra-se em qualquer lado e custou 80 cêntimos, acho eu. E é isso, eu primeiro vou tirar uma foto aqui. A luz não está muito forte, eu queria que tivesse mais forte a luz do sol. E vou deixar a câmera exatamente onde está, à minha frente. E vou atirar as bolas de sabão para a frente. E tirar uma foto e depois vou tentar escurecer uh, na edição uh, o meu fundo e deixar as bolas bonitas, brilhantes, uh, com imensa cor. Para focar, se vocês tiverem uma Canon, Uh, tentem primeiro focar aqui e não a vocês e depois tiram a focagem automática e deixam normal e assim eu fico desfocada, as bolas de sabão ficam focadas se vocês tiverem um telemóvel, o telemóvel deve captar melhor as bolas de sabão e é automático, por isso vocês não precisam de se preocupar por isso o que vocês precisam de fazer é só tentar colocar o máximo possível de bolas de sabão para tentar preencher o que é que a vossa câmera capta e depois tirar esta da mão, se vocês preferirem ou fazerem este efeito como se estivessem a superar bolas, tá bom? Mas com uma expressão mais relaxada para a vossa cara não ficar tão forçada. Para esta edição o que nós vamos fazer é abrir a foto base e tentar encontrar fotos extra que nos ajudem a construir a nossa foto final. Para isso eu vou abrindo algumas fotos que tenham bolas no lado direito, no lado esquerdo, em cima e em baixo e tentar completar o máximo que eu conseguir. O que eu vou fazer é abrir as fotos que tenho as bolas de sabão que eu quero colocar na foto final, recortar apenas essa parte, tentar preencher na minha foto e colocá-la no sítio em que fique o mais natural possível, usar a borracha para apagar certas partes para ficar ainda melhor e é basicamente isso. Depois eu passei para o Vescoque Cam e vocês podem encontrar as características que eu coloquei na foto aqui no ecrã. Com este filtro as bolas de sabão vão ficar com a imensa cor e acho que ficaram mesmo muito bem. Nesta segunda foto nós vamos precisar de tirar uma foto em que estamos a separar as bolas de sabão e depois, dependendo do vosso vento, vamos ter que tirar algumas fotos extra com as bolas de sabão porque neste caso o vento está todo para ali, o que faz com que as bolas de sabão desapareçam muito facilmente da minha foto. Como o vento estava muito forte, eu fui para trás daquela parede e superei daí as minhas bolas de sabão para dar mais tempo à câmara para captar as bolas de sabão e para ter imensas fotos extra para utilizar na minha edição. Para este segundo exemplo de foto, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na foto anterior, vou usar uma foto base e depois vou tentar encontrar umas fotos extra onde tenha bolas de sabão e que fiquem bem no espaço. não vez qualquer usei basicamente o mesmo filtro que usei na foto anterior, mas vocês podem ver as características que eu coloquei nessa foto aqui no ecrã. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta ideia para foto e edição e vamos amanhã.